Você com certeza se apaixonou por alguém, mas ele não dá a menor ideia para você Ou se apaixonou e ele te via apenas como uma amiga Ou ainda você está namorando ou casada, mas seu relacionamento está frio E você quer que ele volte a gostar de você como no início do namoro Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode conquistar o homem que quiser De maneira bem simples e rápida você já pensou se ainda hoje ele chegasse para você dizendo que você é a mulher da vida dele? Já imaginou ele chegando agora lhe pedindo um beijo? Ele dizendo que te ama e que quer passar o resto da vida ao seu lado? Imagine se ele chegasse agora e lhe dissesse que não consegue parar de pensar em você. O que eu vou lhe ensinar agora vai possibilitar que tudo isso aconteça. Vai fazer com que ele fique completamente louco por você. Vai fazer com que ele te deseje como nunca desejou ninguém antes. Mesmo que ele nunca tenha demonstrado qualquer sentimento por você. Mesmo que hoje ele esteja interessado em outra mulher. Mesmo que você ache que já tenha tentado de tudo. No momento que você fizer exatamente o que eu vou lhe ensinar, você vai acionar um instinto natural dos homens que vai fazer com que ele te deseje tão intensamente que não terá olhos para mais ninguém. Você pode estar me achando meio louca, pois parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu também ficaria desconfiada a princípio, se eu mesma não tivesse visto os resultados com centenas de mulheres. Fica comigo pelos próximos minutos que você vai entender claramente como isso é possível. Não há segredo nem mágica alguma no que eu vou te explicar agora. É apenas um método que a grande maioria das mulheres desconhece, mas que qualquer uma pode aplicar. Mas esse não é mais um vídeo daqueles que você está acostumado a ver na internet não. Aqueles cheios de promessas e mais promessas, todas vazias. Deixa eu me apresentar melhor. Você deve estar se perguntando quem sou eu para lhe ensinar isso. O meu nome é Renata, sou coach de relacionamentos há 7 anos e sei muito bem o que você está passando. Ao longo de todos esses anos, eu atendi centenas de mulheres com uma história parecida com a sua. E eu também vi isso acontecer com uma grande amiga minha de infância. Quero te contar uma pequena parte do que aconteceu com ela para você entender melhor. Bianca, minha amiga, sempre foi uma mulher bem resolvida profissionalmente, mas no que diz respeito à vida amorosa, as coisas eram um pouco mais complicadas. Ela sempre foi uma pessoa reservada e ficava meio sem jeito para lidar com o cara quando ela estava afim dele. Tínhamos um amigo em comum, o Marcelo. A Bianca sempre foi louca por ele, desde os tempos de colégio. Mas Marcelo a enxergava como uma grande amiga, quase uma irmã. E por mais que ela tentasse demonstrar os sentimentos e interesses que tinha, ele não percebia ou fingia não perceber. Ela passou anos tentando demonstrar para ele que queria algo além da amizade, mas ele nunca demonstrou sentir nada por ela. Como amiga e confidente, Bianca sempre se abria para mim e desabafava sua grande frustração em não ser correspondida. Eu tentava aconselhá-la, mas ela parecia não me ouvir. Ela me contou que chegou a escrever várias cartas durante as madrugadas onde se declarava para o Marcelo, mas não teve coragem de entregar, pois tinha um medo enorme de se decepcionar e acabar se magoando. Me lembro bem um dia que ela me ligou, de madrugada, chorando muito, e me contou que havia ido a um barzinho com uma amiga, convidou o Marcelo para ir também, e chegando lá ele começou a dar em cima da amiga dela. No fim da noite... Ele ficou com essa amiga, me lembro como se fosse hoje a tristeza que ela sentiu, nesse momento ela viu toda a sua esperança de conquistá-lo indo por água baixa, mas ela não desistiu e um dia aconteceu aquilo que eu mais tinha medo, ela resolveu chamar o Marcelo para conversar e se declarou para ele. Nesse dia, o Marcelo foi um pouco grosso com ela e disse que eles nunca iriam ter qualquer relacionamento além da amizade. Disse que gostava de outra pessoa e que era melhor ela não alimentar esperança nenhuma. Disse que ela não fazia o tipo dele. Ela se sentiu humilhada, sentiu seu coração sendo despedaçado em vários pedaços. Eu espero que você não precise passar por uma situação tão ruim assim para entender que existe uma forma. Muito simples de deixar qualquer homem completamente apaixonado por você. Apesar de sempre aconselhá-la durante todos esses anos, ela nunca deu ouvido ao que eu tinha para falar. Mas depois desse dia, por algum motivo, ela resolveu me ouvir. Então sentamos e conversamos muito. Expliquei para ela o grande segredo da conquista e mostrei exatamente o que ela deveria fazer para conquistar o homem que quisesse. Nesse dia eu decidi que não iria deixar que ela passasse por uma situação daquelas. Ela achava que o problema era sua beleza física, achava que ele não gostava dela por ela estar um pouquinho acima do peso, mas não tinha nada a ver com isso. Eu estava realmente decidida e comprometida a ajudá-la. Expliquei para ela técnicas simples que ativam um gatilho na mente dos homens, expliquei os sete passos para que qualquer homem a desejasse mais do que qualquer coisa. No mesmo dia, ela começou a colocar em prática tudo o que eu lhe falei. Para que ela se sentisse mais segura, a levei para uma balada. Chegando lá, escolhi um cara, um dos mais bonitos da festa, e falei para Bianca que ela sairia com ele naquela noite. Ela sentiu muito medo e não acreditou que seria possível, até porque o cara já estava dando em cima de outra mulher. Com muito esforço, a convenci a usar uma das técnicas que ensinei. Não deu outra, 30 minutos depois, o cara estava implorando por um beijo. Depois dessa noite, Bianca começou a se sentir mais segura, então marcamos um jantar com os amigos, e eu convidei o Marcelo, sem dizer a ele que Bianca estaria lá presente. Convidei mais alguns amigos também para que não ficasse um clima estranho entre eles e nem parecesse que estávamos querendo forçar a barra. Esse jantar foi o grande dia de Bianca. Ela se aproximou do Marcelo e disse apenas uma frase, mexeu de leve no cabelo e deu um simples sorriso de canto de olho. Desse dia em diante, tudo mudou na vida dela. Cinco dias depois, ela veio me contar toda feliz que Marcelo tinha pedido um beijo a ela. Sua alegria era nítida e contagiante, seus olhos brilhavam enquanto ela me contava. Uma simples frase mudou a vida dela completamente. Hoje eles estão casados, fui madrinha de casamento deles. Eles têm uma filha linda de três aninhos e um completa o outro. Mas ela demorou muito tempo para me ouvir, cometeu muitos erros, bateu a cabeça, desperdiçou anos. Mas um dia que ela resolveu ouvir meus conselhos, finalmente passou a entender que era tudo mais simples do que ela havia imaginado, e que tudo poderia ter sido mais fácil e rápido, que ela poderia estar com um homem que tanto amava há muito mais tempo. Você pode estar se perguntando por que eu estou lhe falando isso. É porque eu cansei de ver tantas mulheres sofrendo por conta de um amor não correspondido, sendo que eu sabia que todo esse sofrimento tinha uma solução simples e fácil. Quando você sabe qual a solução para um problema, você acaba se sentindo um pouco responsável pelo sofrimento dos outros. Se você gostou do que eu lhe falei e quer conquistar o homem que você ama, vou lhe falar agora o que você precisa fazer. Mas quero adverti-la. Se você não estiver realmente comprometida em conquistar o amor da sua vida ou acha que o que eu vou lhe apresentar é um daqueles métodos mágicos para trazer o amor da sua vida ou seja, se você acha que eu vou lhe ensinar alguma fórmula mágica ou algo assim é melhor parar de ver este vídeo agora mesmo. Não vou lhe ensinar nenhuma fórmula mágica. Minha amiga Bianca me sugeriu que eu fizesse um manual explicando passo a passo o segredo da conquista. Achei a ideia sensacional e resolvi reunir todos os conhecimentos de mais de sete anos de acompanhamento e pesquisas. Eu criei um manual que ensina detalhadamente o segredo da conquista, de maneira simples e no passo a passo. O manual é totalmente online, ou seja, você poderá acessá-lo quando quiser e de onde quiser. Ele é dividido em duas partes. Na primeira parte eu explico como funciona a mente dos homens e como você pode atingi-lo de forma simples e direta, sem que ele perceba o que você está fazendo. Já na segunda parte, é hora de colocar a mão na massa. Ali eu te mostro exatamente o que você deve fazer e falar para que ele não consiga resistir e venha imediatamente atrás de você. Simples e direto ao ponto. O manual é totalmente online e todo o conteúdo será liberado imediatamente após a compra. Você deve estar se perguntando, quanto terei que pagar por esse método? Talvez você esteja achando que não conseguirá pagar por um método tão completo e eficiente. Antes de lhe falar o preço, gostaria que respondesse mentalmente algumas perguntas. Quanto vale para você ter o homem que tanto ama ao seu lado, retribuindo sorrisos, beijos e carinho? Quanto vale para você acordar ao lado do homem que tanto ama? Quanto vale pra você ouvi-lo dizer que ele ama e que não consegue viver sem você? Quanto vale se sentir plena e amada? Eu tenho diversas alunas que fazem um acompanhamento pessoal comigo e para você ter uma ideia, elas pagam 500 reais a hora de consulta presencial o que dá um total de 2 mil reais por mês Apesar de querer ajudar ainda mais pessoas eu precisaria cobrar pelo manual o mesmo valor que minhas clientes pagam por mês pois senão elas poderiam se sentir lesadas mas eu sei que nem todo mundo tem condições de acar com esse valor. Por isso, eu resolvi cobrar R$197,00 por este guia. Mas, para as primeiras alunas, resolvi fazer algo ainda melhor. Se você for uma das primeiras, este guia vai sair por apenas R$97,00. Isso mesmo, apenas R$97,00. Eu não vou conseguir manter esse preço por muito tempo. E explico por porquê. Quero dar atenção especial a cada aluna e quero entender quais as reais dificuldades de cada uma. Portanto, o número de vagas é limitado. Além disso, quero privilegiar as primeiras alunas que realmente querem ter o homem que tanto amam um ao seu lado. Portanto, esse preço especial será apenas para as primeiras. Como eu confio cegamente que este guia irá fazer toda a diferença na sua vida, resolvi fazer algo ainda mais incrível, dar uma garantia incondicional de 30 dias. Se você não gostar em até 30 dias, basta pedir o reembolso e eu lhe devolverei integralmente o valor pago sem nenhuma burocracia, nem letras miúdas. Agora você tem basicamente duas opções. A primeira opção é não fazer nada e deixar o cara que você ama escapar pelas suas mãos. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui eu desconfio que você já decidiu mudar. A segunda e mais sensata opção é comprar agora mesmo o guia e colocar em prática tudo o que eu falei até aqui. O que você vai aprender é o melhor e mais certeiro atalho que leva você direto ao coração do homem da sua vida. Agora a decisão está em suas mãos, quantas oportunidades de conquistá-lo você já perdeu por não saber como agir? Quanto tempo você está alimentando esse sentimento sem ser correspondida? Você merece mais, ele pode ser seu agora. Eu tenho certeza que você quer que ele venha atrás de você, quer que ele sinta por você o mesmo que você sente por ele, mas deve ter várias dúvidas passando pela sua cabeça. Vou tentar responder algumas dessas dúvidas mais comuns a respeito do manual. Esse manual realmente funciona? Ele serve para mim? Esse método é para todas que desejam conquistar aquele cara que não compartilha do mesmo sentimento que você, mesmo que você nunca tenha conversado com ele, ou mesmo que vocês já se conheçam há muito tempo, mesmo que ele te enxergue como uma amiga, como uma irmã. Esse método funciona mesmo que você seja a mulher mais tímida do mundo, mesmo que ele já esteja gostando ou ficando com outra pessoa. Nada disso é impedimento para que ele passe a te olhar com outros olhos. Será que eu vou conseguir aprender o método? Com certeza vai, é muito mais simples e fácil do que você possa imaginar. Basta que você diga algumas simples palavras e faça uns simples gestos e você já vai perceber ele te olhar de forma diferente, como nunca olhou antes. Já tentei outras coisas e nada deu certo, por que agora daria? porque a forma que eu vou lhe mostrar já foi usada por centenas de alunas. Eu estudei por anos a finco, até conseguir montar esse manual de forma bem clara e simples para que você consiga. A partir de agora, a decisão está em suas mãos. Se você quer ter o seu amor correspondido, se você quer conquistar o cara que tanto ama, basta comprar o curso clicando no botão aqui abaixo. Se você ainda tem alguma dúvida, lembre-se de que não precisa decidir nada agora. Você terá 30 dias para decidir se vai ficar com o manual ou não. Se daqui a 30 dias você perceber que o manual não é para você, é só pedir o seu reembolso. Basta me dizer o seu e-mail, o número da transação e clicar em um botão que eu lhe enviarei 100% da quantia paga, sem nenhuma burocracia, letra miúda ou telefonemas de retenção. Essa oferta não ficará disponível por muito tempo, então aproveite. Se você não comprar agora, poderá se arrepender depois porque essa oferta é por tempo limitado. Lembre-se de que esse preço é válido somente para as primeiras alunas. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos do lado de lá!